galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de carro novo. Galera, essa semana inteira eu estava procurando um carro novo para comprar. Aliás, eu tô desde o início do ano já procurando um carro novo, algo diferente, e a parada que eu tanto queria, mano, era um carro que nenhum youtuber brasileiro tenha e um carro também que seja um pouco difícil de achar no Brasil. E eu encontrei. Então, galera, esse é meu carro novo. Então é isso, galera. É isso mesmo. Eu comprei um dog acho que é Charlie, Charlie, Charlie. Charlie. Charlie. é, mano, juro, comprei que eu nem sei direito que carro que é esse mas eu sei que é um carro exclusivo é um carro de 807 cavalos esse aqui é tipo um Hellcat só que ele é acima do Hellcat o Hellcat, o Dodge Charger Hellcat ele tem 710 cavalos esse aqui é um Jailbreak que que se... ó, vem aqui ó vem aqui dentro, ó tá escrito ali, galera, ó Jailbreak o que que significa isso? que ele é zica não <risos> Jailbreak significa fuga dos presos, Oxi É, fuga da prisão Tipo, tem vários tipos aí Fuga da prisão É como se fosse um monstro enjaulado que tá... e deu fogo Mano, lembrando É um carro que eu não vou saber falar muito agora Porque realmente não, não é um carro muito comum no Brasil Mas, ó, ele tem essa frentona aqui, ó Ele tem... Você vê que um carro é foda disso aqui que ele tem esse... Sem é entrada de ar aqui, ó Mas é um motor V8, supercharger, tração traseira É tipo um Dodge Hellcat Porém é brake. Ele é mais que um Hellcat Ele também vem com as rodas diferentes do Hellcat ó. Realmente esse aqui é do, é do Brake. Mano, brake é tipo, mano, fuga da prisão É bagulho zica Significa isso na tradução, fuga da prisão O bagulho é louco Aí tem aqui, ó, que é tipo um, um Hellcat, né? Um gato um gato meio... Atrás dele, mano, é um carro muito grande, juro Olha esse aqui, ó Eu tenho 1,86m de altura Olha esse aqui é muito grande. Aí vem com essa traseira, nervosa. E outra, Bruno. Ah. É meu primeiro carro zero quilômetro. É um carro 2022 zero quilômetro. Caraca! É zero quilômetro. esse carro Zero km. Você é o primeiro Unidos. dono? Não, oh. aí que tá, mano. Ele é. chegou dos Estados Unidos, um cara importou, rodou algumas milhas com ele. Então não é aquele carro zero quilômetro da loja. Mas é zero zero. Mas é, zero. é, é considerado 0 zero quilômetro, tá ligado? Então é meu primeiro carro zero quilômetro. Mas não, eu não tô te da loja, tá ligado? Porque um dia você vai fazer isso, que eu sei que você esse é. carro não tem na loja. Não é ir lá na, na Dodge e... Como? Ah, eu quero comprar um, um Dry Brake. Não, esse aqui só é importado. O que mais, mano, que eu posso falar? Na linha da Dodge, tem as tr tem três linhas, que é o primeiro Hellcat, Dry Brake e o Demon, que é o top de linha. Sabe o que separa o Demon do seu? Hum, 40 cavalos só. O Demon mais pica que esse o, ainda. Ele é mais pica porque tem um pouquinho de design diferente e 40 cavalos a mais. Caramba, mas eu não sabia. É. Não, são quatro modelos, então. Tem mais um, então? Tem um é, 400 cavalos, aí tem um Hellcat de 700, que é o João dos Pica, aí tem o jailbreak e aí deve ter o demo, eu acho que nem tem no Brasil né. Mano, é isso, é a interior, entra lá Bruno, pra gente mostrar. Mano, interior meio que, não é um bege não, é tipo, caramelo, é tipo, é tipo um caramelo, café, bem, bem gostosa essa cor, é, eu vou ligar aqui pra vocês verem, entra aí Bruno, <risos> <risos> ó, teto solar, Brasileiro, gosta de solar Mano, eu gostei dessa manopla. aqui ó, Deixa eu mostrar daqui, mano Olha que louco Olha que louco, mano O cockpit dele Lembrando que ele é 2022, ó Olha como ele é zero quilômetro, ó Ele tem apenas 271 milhas Caraca Isso vai dar 500 quilômetros e pouco É praticamente mano, zero quilômetro Você foi ali pra Porto e voltou O cara foi pra Porto Rico e voltou Isso, isso, praticamente isso Aqui também é... Eu acho que em milhas também ó, vai ter 220 milhas por hora Que vai dar uns... Faz 120 vezes 1.7 Faz aí é, no clando celular. 20 ponto, né, gente? É Mano, é um carro True Charge que ele faz que barulho. <risos> depois eu vou mostrar pra vocês. Chave. 340. 340? 340. Então ele chega a 340 cm pro Vou acelerar aqui pra vocês, verem, ó. É. Que isso. Mano, e aqui, ó, tem um modo Track, Sport, mano, juro, eu, o carro acabou de chegar, eu não sei mexer em nada do carro, nada, nada, nada, nada. Eu comprei realmente sem saber o carro que eu tô comprando, porque ele entrou muito no que eu queria, ele entrou no que eu precisava, um carro que nem o YouTuber tem, nenhum o YouTuber tem no Brasil, um Dodge Charger. Não sei se é Charger ou Challenger esse aqui, não... eu depois eu vou ver aqui, eu, juro, eu não sei mesmo, mano. Sério, meu? é? É que tipo assim o cara falou, que, tá chegando um carro muito especial para você e chegou esse aqui. É. Tipo assim. Você não tinha informação. Você sabe que é uma Porsche, uma Ferrari. Agora, um Dodge é mais difícil. É, eu. É porque tem dois tipos de Dodge. Dodge Charger e o Dodge, Dodge Challenger. É, mano. É um bagulho muito louco lá. É dois carros diferentes. Coloca o Dodge Charger o Dodge Challenger. É isso aí, mais ou menos. É o mesmo carro, mesma estrutura, mesmo motor, mas é diferente. Bruno, agora vai ali na frente e tenta filmar o barulho que ele faz, mano. É dele. É muito louco, eu, Mano, eu ainda vou mostrar o cockpit do motor num vídeo exclusivo, mas mano... Mano, parece o barulho de uma, sei lá, um, uma Fórmula 1. Mano, é isso, é Você já falou das chaves dele? Ele explicou pra mim que a chave preta dá só 400 cavalos e a chave vermelha libera os 807 cavalos. Mas ele explicou o que pra mim? Mano, ele vai andar menos que minha antiga Porsche. Por quê? A Porsche é uma plataforma de carro que consegue colocar toda a potência dela no chão. Esse carro aqui Não consegue colocar isso no chão Além de ser um carro Mais pesado que a Porsche Ele também não para reto Ele sempre vai ser do drift Segunda Vai ser de lado Terceira E aí quando ele realmente Sentar no chão Ele vai é, Expor o seu, Sua cavalaria Ei, É um carro assim Que me pegou de surpresa Mas é o que tava Que eu queria Tá ligado? Juro Se fosse agora me escolher Entre a MG GT GTR E um Charger né Um Dodge Na verdade é, De i -break, Eu ficaria ainda com esse que acho que para conteúdo Esse que é muito mais massa E eu acho que é um carro que eu vou curtir, mano. Eu acho que é um carro que eu vou voltar a ter aquela parada o meu camaro, viu então. É um muscle car, é um carro que é. É o único carro que apresentou em todos os Velas Sério? Esse quase em todos, na verdade. Muito. É, outra parada aqui, né, Bruno? Eu cheguei. De todos os carros que eu tava vendo, esse aqui, ó, é quatro lugares também, ó. É. é. Esse é diferente, ó. E é quatro lugares né? É, pra você levar as novinhas, Bruno. É, mas o carro é seu, como que eu vou levar? Então é para você levar, né? Não, pra... vou te prestar. Ah, tá, então tá bom. Eu vou lembrar disso, tá? <risos> mano, é isso, velho. É, é um, só que eu tô muito perdido Porque realmente é, Um dia eu quero explicar a história Desse carro, mas eu comprei esse carro Muito no susto, mano, juro Eu não vou explicar a história certinho, porque eu corto Muita coisa aqui do vídeo, mas eu comprei esse carro Realmente no sustão, galera Fui pra, ah, Comprei, mas é um carro Que eu acho que eu vou fazer história lá no canal Vai ter muita história com ele, muito parada louca Vou fazer muita história com ele ainda O bagulho vai ser doido O que mais dá pra mostrar dele? O cockpit eu quero O motorzão, eu Esquisito. quero mostrar só no no, no vídeo deu de mostrando o carro mesmo, obrigado. Tá Mas mano, agora partiu Londrina partiu Londrina, já vou fazer o primeiro rolê com o carro mano, mano. não andei ainda com não, o carro direito ser. não andei, ah, você vai comigo? Uhum. Demorou ser o primeiro rolê com ele e aí a gente já vai mostrar pros meus amigos, porque mano, não tem desse no Brasil break, eu acho que é o único break. então, ó a chave do bagulho, mano, que louca mano, é, mano, não sei o que falar, velho Bruno, o que, que você, você sendo o primeiro cara que viu o bagulho, o que, que você achou? mano, eu achei diferente de tudo que você já teve chega, igual você falou, chega mais perto do Camaro, mas é totalmente diferente, muito mais forte, mas aqui é outra proposta, mano, eu acho que você vai voltar raízes você acha agora você tá deixando um pouco de sebrar e tá um pouco tutoreto assim ó isso cê tá sendo toreto é agora. o carro do tutoreto puro mano olha isso ó, ó a frente desse bagulho mano ó como a frente é braba olha isso esse carro tem um segredo que a vai contar uh -huh. né ele tem um grande segredo. Tem um segredo onde eu contar Cris é o seguinte o que que você achou da minha nova aquisição aí Bom. Sem palavras aí, que carro top Eu tinha visto esse carro em filme, cara Não ah, tem muito, você não, é, não é no Brasil que você vai ver Ah, vou ver hoje um, não, mano, um Charlie mano. vi, cara, nunca vi Eu vi Ferrari, outros carros assim, de luxo Mas esse carro aqui, além dele ser um carro de luxo, né, alto padrão É um carro, sei lá, meu É um carro pra monstro mesmo, né, cara A cara dele é assustadora, né, velho. O carro é sinistro, cara Que massa, mano, você curtiu tá, É um carro tá, bem, Meu vocado. valeu, hein, mano É, você, meu irmão. é nóis merece, cara. É, mas isso não adianta não, tapai. Tá, pai E também eu quero dar um rolê no bagulho É eu... For de carona. Vou fazer o seguinte, se você ganhar da nossa grande luta, que vai ser no final do ano... Tá, aí eu vi que você eu... tá se preparando. Eu deixo você ficar uma semana com ele, demorou? É. é. Vou Deixa eu... botar isso aí, galera. É, nóis. Marca aí. Beleza? Se preparando, mas ainda você não tá no é, nível hard. não vou conseguir pilotar o carro, né? Então é isso, galera. Lembrando, mano, que o carro é 2022. Sério, quilômetro. Do ano. É, que não é Virou 2023, né? Porque o cara pede em 2022, aí chega em 2023. Mas é do ano, mano. Então é isso, galera. Agora eu vou fazer o primeiro rolê com ele. Se você gostou do meu carro novo, deixa muito like. Tamo junto, galera. É Nós e fui!